É, uma reunião de estudantes a madrugada inteira termina em baderna e não tem nada de proveitoso nem de protesto nisso aí. né? A pessoa vai lá se reunir para curtir uma noite a mais aí. Então, já que eles são estudantes, nada melhor que um gás de pimenta para eles aprenderem como se deve protestar em ordem. Né? E, sei lá, acho que é um movimento inútil que eles fazem, quebrando uma regra que um governador... Ele deu essa orientação, ele é o governador, ele já foi eleito vai contrariar a ordem que ele está dando né, Vai quebrar o, o acordo social Nós elegemos em confiança do que ele sabe o que está fazendo Então o pessoal tem que confiar Gás e pimenta neles